Graça e paz em nome de Jesus, eu sou o pastor Elton, presidente da editora Batista Independente e quero agradecer a todas as igrejas, pastores, membros das igrejas que participaram ativamente da campanha de jejum e oração de 2018. E agora para 2019, a editora Batista Independente está propondo um tema que é bastante importante dentro da agenda da igreja brasileira. Nós entendemos que a igreja é chamada para ser relevante nós entendemos que você, como, como crente em um Cristo, em um Cristo Jesus, você precisa ser um cristão relevante. A palavra do Senhor diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, que nós fomos salvos para uma obra para a qual o Senhor já nos predeterminou. Por isso, nós precisamos fazer a diferença e em 2019 nós teremos a oportunidade de estudar, de orar sobre os temas importantes para fazer com que a igreja seja relevante na sua comunidade onde ela está inserida e também para que todos os crentes se mobilizem para a obra, para o chamamento que o Senhor nos tem feito. Muito obrigado participe desta campanha em nome de Jesus.